Então, hoje o vídeo é para te dar 4 dicas muito simples de como se livrar da cólica. Eu sei que pode parecer muito louco, mas a primeira dica é não se encolha. Eu, a primeira coisa que a gente faz normalmente é se encolher, mas acaba que a gente contrai mais ainda o músculo que já está contraído e que é o que está dando dor, e a dor não vai passar nunca. Então, o que eu, o que eu aprendi a fazer foi deitar de barriga para cima na cama, e mesmo que doa, Vai se esticando aos poucos, vai relaxando e vai deixando o músculo descontrair, que é a melhor coisa que tem. A segunda dica é aqueça. Eu sei que tá calor e que pode parecer louco dizer isso, mas é muito legal aquecer a área. Ou seja, pega um lobertorzinho, uma bolsa de água quente e bota no lugar. Deixa a mão ali quietinha, paradinha. E aí quando tu sentir que já tá um pouco mais segura, que tá passando um pouco a dor e tu consegue mexer, faz movimentos circulares, que é a quarta dica, massagem. Não deixa parado, aproveita e faz movimento circular, massageia bem e daí sim tu vai ver que vai ceder. E é isso, se tu gostou dessas dicas, dá um curtir aqui embaixo. Se tu tem alguma dica para dar, coloca nos comentários para todo mundo ficar sabendo. Um beijo e até o próximo, tchau!